O coaching não é intuitivo, não é através de uma bola de cristal que a gente detecta os pontos a serem trabalhados com você, pelo contrário, ele vem através de estudo, de preparação, de estar antenado com o mercado de trabalho. O profissional coaching ele pode estar devidamente preparado em várias áreas de atuação. Área financeira, área estratégica, área de recursos humanos, área de logística, área de administração. Eu, por exemplo, tenho como formação profissional a psicologia. e Isso me ajuda em determinados momentos a focar em aspectos relacionados ao indivíduo. E o mesmo cuidado e preparação para não misturar a terapia com o coaching.